Ai, ai, ai. Põe aí um efeito. Oh, ai, que tal. Zoio, então pro pro vlog. Oi. Essa é a minha melhor amiga. Que linda Isa. Martilha. Oi? Martilha Martilha Martilha? <risos> que lindo o nome Bonito, né? <risos> e esse aqui vai ser o menino Calma aí, deixa eu achar <risos> Mamãe <risos> Mamãe Olha É uma raridade acontecer Olha. isso nós três juntas Opa, tô quase sem bateria agora Numa conversa Essa é a K E essa é a Isa Essas são as Isas Ká, pra participar dessa conversa você tem que ter um filtro Pode ser Pronto, e simples assim, já é o final do dia já é final do dia, uou! É 8 horas da noite, no sábado, e eu tô aqui editando, jantando na frente do computador Claro que eu fiquei o dia inteiro fazendo outras coisas, né? Eu podia ter editado, mas enfim... Aí tem horas que a gente até pe pensa assim, ah, que, né? que, que diferença é que tá fazendo isso na vida de alguém Ou por que que eu tô fazendo isso? Na verdade, eu, eu não penso muito isso porque eu realmente faço porque eu gosto, né? E, então, vou continuar fazendo mas aí, agora recebi uma mensagem no Facebook, no, na página do canal Vivendo com Saúde, que é meu outro canal, de uma pessoa da Angola que me falou: Carol, muito, muito, muito, muito, muito obrigada, porque aqui na Angola não tem especialistas de endometriose, eu descobri a endometriose por causa de, da internet. E ela falou já fiz cirurgia, já tomei remédio e nada ajudou muito. E depois que eu comecei a fazer a dieta que você tá falando lá, e seguir as receitas e tudo mais, eu tô tendo muitas melhorias nos meus sintomas, então muito obrigada. E isso foi... <risos> Comentários como esses, assim, esse não é o primeiro, mas esse é o primeiro que foi de um, assim... Da Angola, na África, você pensa como, né, o poder da internet. Eu não sei, a gente nunca sabe aonde que esses vídeos estão chegando uhum. e como esses vídeos estão afetando as pessoas, né? E a gente espera, claro, que um, os vídeos possam pelo menos fazer a diferença na vida de uma pessoa em algum lugar desse mundo. Mas é quando a gente recebe uma mensagem assim, falando, né, que comprovando isso é uhum. Não tenho palavras para descrever o sentimento assim, de gratidão e de alegria, felicidade. E pra gente é tão legal assim, poder, poder ter esses... Nossa, eu fico pensando que massa, se eu conhecesse essa mulher agora e fosse lá, pudesse trocar ideias e tal. É muito legal, é muito legal. Então, o que eu faço, assim, parece que Deus tem me... De novo e de novo, assim, me mostrado Assim, não, você tá no caminho certo Tá fazendo o que tem que fazer Agora, tá, né Tá, enfim O que você tá fazendo tá valendo a pena E eu fiquei super feliz com isso Vou até dormir melhor hoje Chega de editar, editar por hoje Porque eu estou cansada Só o meu irmão mesmo Pra fazer a gente acordar Às seis e meia da manhã No domingo do aeroporto o Sabe, a, a gente acabou de chegar E o Sam acabou de mandar uma mensagem Dizendo que ele chegou já também E que ele vai esperar as malas saírem Pra ver se a mala dele tá aqui Porque Perderam a mala dele Ele chegou ontem em Amsterdã E não, não tava a mala dele lá <risos> Ai gente Eu não sei se, se vocês viram A saga dele indo pro Brasil Eu vou colocar aqui o dele voltando. O link, se vocês não viram. <risos> ele, enfim, foi um enrolo inteiro. E para quando ele veio pra cá do Brasil, há dois anos atrás, dois anos e meio, também foi uma saga. Ele ficou dois ou três dias viajando porque perdia um voo e daí o outro era cancelado. Foi uma história longa assim. Foi, foi horrível. E daí agora, voltando pra cá, perderou a mala dele Eu falei pra ele, Sam eu nunca, eu nunca vou querer viajar com você Porque... Só pepino Só pepino, só azar Viajar de <risos> avião com o Sammy não é recomendado Tá feliz? Começa aí um monte de gente, mas quem você tá esperando sempre é a última vez. Vamos ver, o Sam ainda não saiu, deve estar ainda esperando, vendo coisa da mala dele. E a gente está aqui. Só esperando. Ih, a mala não veio mesmo. Não. Beleza? Uhum. Ela falou que eles mandaram, vai chegar, acho que hoje a é tarde, e daí eles mandam Que pra... bom uhum. Feliz Natal cansadinho Ó, um monte de gente mandou beijo pra vocês mais Vocês viram né, quem mandou beijo pra gente foi super bem entregue <risos> Nem sei quem foi ah, todo mundo que imaginar mano. lindo! Nossa, passou reto por mim. <risos> oh, yeah. Cuidado com o sapato, ele vai fazer xixi. Que <risos> saco, Aqui, pô, aqui. <risos> É muito lindo Agora você lembrou de mim Agora você lembrou de mim, Bubu yeah. é <risos> Pronto, da mami, da mami eu já tenho bastante O Sammy com cabeça de pongo! <gülüyor> Futebol da criança fumaça aí. Ponto, você consegue. <laughs> Bom, enquanto a gente ainda mora aqui a gente tem que aproveitar né, as belezas de onde a gente mora Hoje está sendo um domingo bem relaxante, assim, bem calminho A gente chegou em casa e comeu panqueca O Sammy dormiu um pouco na poltrona, que ele está bem cansado E ele acabou de me contar Eu quero ver aqui quem que assistiu esse vlog dele indo embora e quem que vai lembrar a única coisa, a única coisa que eu pedi para ele trazer pra mim Se você lembra escreve aqui nos comentários bem, ele esqueceu ele não trouxe eu pedi uma única coisa pra ele ele não me trouxe sem vergonha o Sami está reclamando o tempo inteiro de dor na perna porque ontem ele passou a escala dele, dele era em Amsterdã e ele passou o dia inteiro lá e claro, ele queria ver a cidade né então ele andou sei lá, 20 km ele falou na cidade e então ele tá com a perna inchada ainda de tanto andar. Então a gente vai terminar a nossa caminhada bem rapidinho aqui, ir pra casa, comer mais <risos> e jogar um jogo. E jogar um jogo. E depois talvez um filme só me dormir. É. Mas obrigada se vocês assistiram até aqui. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana. A nossa vai ser ótima também, se Deus quiser. E a gente se vê. Amanhã? É, acho que é amanhã. Tchau! <risos> Tchau! Até!